Como Ferrari e Mercedes podem, e devem, apimentar a disputa na temporada de 2023 da Fórmula 1? Será que a Red Bull vai ver o seu domínio nessa nova era da categoria, iniciado no ano passado, ser ameaçado? A promessa é de que sim, isso acontecerá. Tanto a escuderia italiana quanto a equipe alemã possuem suas cartas na manga. E o Grande Prêmio fala mais sobre isso no vídeo de hoje do nosso Esquenta para a Temporada. Bom, antes da gente entrar no tema do nosso vídeo, eu quero pedir para você deixar o like aqui neste conteúdo do Grande Prêmio. Quero pedir também que você se inscreva no nosso canal principal, no nosso canal 2, no nosso canal em espanhol. E claro, não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso material, certo? Bora pro vídeo? Vamos iniciar falando da Ferrari. A principal mudança no time de Maranello para a F1 2023 aconteceu ainda no ano passado. Adeus, trapalhadas de Matia Binotto e olá, firmeza e seriedade de Frederic Vasseur. O novo chefe já chegou destacando a importância da estratégia, notadamente o calcanhar de Aquiles dos últimos anos. O discurso é legal, alteração no comando técnico da equipe é importante, claro, mas as pistas falam mais alto. E nas bandas da Ferrari, elas têm dito coisas bastante positivas. A começar pelo simulador do time de Maranello, que aponta ganho de um segundo no tempo de volta em comparação a 2022. Tem gente falando até em aumento significativo na potência do motor. Mas esse discurso, esse cenário de empolgação, venhamos e convenhamos, todos nós já vimos antes quando se trata de Ferrari. Há uma coisa, porém, que mostra-se inédita até aqui. O planejamento de pit stops da escuderia. Para bater a Red Bull, o time de Maranello quer aumentar para 84% a taxa de pitstops abaixo de 3 segundos em 2023. A meta em 2022 era de 80% mas só 73% foi atingido. E para isso acontecer, a Ferrari planeja treinar mil, sim, mil simulações de parada nos boxes até o início da temporada. É um panorama, um cenário de esforço, inegavelmente. Esforço este, similar ao que a Mercedes passou em 2022 para curar o errático W13 de seus temidos sintomas, os intermináveis kicks. A primeira metade da F1 2022 foi sofrida, mas o time de Toto Wolff, Lewis Hamilton e George Russell deu a volta por cima. Toto já deixou claro que o time compreende melhor as falhas de conceito e demais erros que acometeram a equipe em 2022. Mike Elliott, diretor técnico da Mercedes, por exemplo, já falou que a esquadra agora sabe exatamente onde errou. Isso tudo leva a crer em um cenário em que o W14 deve ser, sim, um carro bem nascido. Muito mais do que seu antecessor, sem dúvida. O ponto de início da Mercedes é já começar o ano no pelotão da frente. E isso é, sem dúvidas, um avanço. E você, gostou do nosso vídeo? Acha que Ferrari e Mercedes podem apimentar a disputa com a Red Bull em 2023? Então deixe seu comentário aqui no nosso vídeo. Aproveite, também deixe o like, a inscrição no canal e ative o sininho. Não perca nada.